Natal, uma data em que é comemorada a chegada do Menino Jesus. Ano novo, restabelecemos todas as nossas energias com muita esperança. E nesta oportunidade, Lélio Jesus Ferreira e todos os funcionários do Escritório Contábil União vêm desejar a todos muita paz, muitas energias positivas. E que a ordem e progresso restabeleça sobre o planeta Terra. Feliz Natal! Venturoso 2023! Votos de Escritório Contábil União.